Valendo, Padre. Pode se apresentar. Sem apresentação. Então, beleza. E uma moto. <risos> beleza. Bom, feliz. <risos> feliz o lance é o seguinte: conforme combinado, ó, vamos para o teste, hein? Então, pessoal da Mutec, Guedinha, agora é hora. Vou colocar e aí vou dar o um feedback para vocês aí, inclusive o pessoal da Mutec também, que eles estão esperando. Eles falaram que essa pastilha aqui é luxuosamente luxo. cerâmica ainda. Então, é isso. A moto tá aqui. Acabamos de voltar da etapa. Então, tá do jeito que ela foi. Sem mais nem menos. Ó. Penhãozinho no luxo. Esse pneu é da corrida, tá? Ó como ficou. Zero. E a direita. O padre falou que eu tava mais conservador impossível. Falei, Padreiro. Eu... <risos> Falei. Agora, será que a moto ficou torta? <risos> e, aí, e aí, padre? O que, que você tem a me dizer? Zero, né? Porra, você é louco, você é louco. Obrigado, hein, padre? Aliás, padre Lio, eu vou. Padre, te... vamos só mostrar conservador aqui. Tá conservador, padre? É, parece pneu que andou na estrada. <risos> padre Lio, deixa eu fazer uma coisa aqui. Obrigado pela moto, tá? De verdade, pela dedicação. Por tudo que você fez aí, a moto realmente ficou melhor do que ela tava. Não tenho que agradecer. Eu, não, tenho eu que, tenho que, que agradeço te... a confiança. Não, eu que te agradeço, Padre Léo. Aliás, carnaval aí tudo. E só não veio mais porque eu não... não, não a cabeça não deixou, Drill, de verdade. Mas assim, eu vou vindo aos poucos. Teve um pouquinho de, de dorzinha na coluna aí, mas levinho. Mas eu acho que foi mais a cabeça. Mas aí assim, agora a gente vai trabalhando pra ficar luxo, tá? E é isso. Você quer falar alguma coisa, padre? Obrigado de novo, padre. De nada. E eu tô acabando novo. a pastilha. Vai trocar na hora certa. Tava morta já? Ô, padre, eu vou falar uma coisa pra você. Não sei o que tem acontecido. tá? Agora é sério. Fica tranquilo. É, eu coloquei essa pastilha sabadão, segundo treino. Segundo treino. Fiz o segundo treino, terceiro, super pole, a corrida. Acabou. Geralmente, essa pastilha durava. Assim, dois de final de semana. Então começava na sexta, eu ia trocar ela lá pra sábado, mais ou menos, e colocava uma zero pra corrida. Agora tá durando dois dias. E uma das coisas até que eu comentei com o Sérgio lá, que eu falei, pô meu, se isso aqui durar um fim de semana completo, já tá valendo muito. Porque não tem segurado, meu. É, uma coisa a gente tem que levar em conta. Vai. A temperatura que estava do asfalto. Quanto chegou o asfalto lá em Interlagos? Quando eu medi por fora, no box 57. Então, essa temperatura... E eu não consegui pegar do meio, tá? Tô pegando. Tá bem próximo aqui do disco, ela é irradiada para o disco. Tá. Né? Então, a temperatura que fica o disco, a pastilha, é um absurdo. Então, então claro que aumenta o desgaste. Tá. tá. Um tempo frio, não ia ter esse desgaste tão prematuro. E ó, você vê que deu uma, uma carcomida já, né? Sim, Tava tá no. Aqui até perdeu a, a marquinha quase ó. Ali Em cima já, ó Tá vendo como ficou? É verdade, e essa aqui, vamos ver ó, Aqui no meio foi embora E aqui na frente Foi embora também, tá vendo? Ó? É isso que eu falei, filhos No vídeo e no curso Quando eu falo pra galera, ó, ficou assim já Pode ficar ninja que é mais dois. Se forem interlagos, duas baterias Essa, essa pastilha some Duas baterias Olha a diferença. O material né? muito bacana, quem vai falar agora é você na pista, né? Tá, quer fazer um, um, um momento matemático? Quer pegar quanto que ela Vamos tem? pegar o paquímetro e medir. Isso. Vamos medir só o metal. Tá. 4,2 milímetros. 4,12 12 Agora com a massa. 8,01. Tá. Tá. Então teoricamente é quase, a gente tem quatro aí de... É quase a mesma medição, né, de massa e de metal. Sim. Tá. E os caras gostaram dessa tesoura aqui, Padre, você que montou? Você percebe ou não? É, é isso, é isso aí. Essa daqui era do pai do cabelo. Mano. Sério? Puta merda. Aí sim. Então, flexível do cara tá aprovado mesmo, muito bom. Bombinha No detalhe luxuosa Não, aqui ficou tudo luxo, Padre Só acho que eu fiz um pouco a mais comprido, né? É, exagerou uns 10 centímetros. Eu que fiz maior, filhos, pra ela ficar um pouco mais aqui Mas ficou um pouco muito Então talvez depois eu... Não sei, você acha que vale a pena trocar esse lado? Ou deixa assim? Não, deixa assim, não vai atrapalhar em nada né? Tá bom Esse aqui tava um pouco melhor, ó Feliz e esse... Um pouquinho, esse aqui ó, esse aqui já tava mais morto aqui em cima. Aí! Aí! É. E... Tem um monte de gente que fala assim, não a pastilha de cerâmica ela já dissipa calor. Isso é uma placa de aço perfurado. Perfeito! Eu acredito que sempre ela ajuda. Independentemente da pastilha que vai ser utilizada. Uma orgânica para usar na rua. Uma sinterizada, uma racing, uma cerâmica, tá. uma carbono. Por quê? É mais uma camada de metal para dissipar calor. Boa. Então, se você ajuda a tirar calor da pinça, você não transfere calor para o fluido. A probabilidade de criar bolha no fluido é menor. Oh, aliás, esse... a gente colocou aqui um motor. É... o motor, O RBF-700. Malandro, padre! Não sou sangrar nenhuma mês, não baixou nada a bomba, não baixou nada. É, eles garantiram, né, que o negócio. Impressionante. Ia o 660 no, no, no bolso. E colocou. E... Não mexeu em nada. Não mexeu em nada. E nem a coloração dele mudou muito, viu? Isso é bom, sinal que não foi contaminado, né? É, então. Putz, eu ia falar alguma coisa. Ah, é. A luva Não, a luva já era já. Os caras os cara, os cara ainda cobram Mas a luva já foi né Padre Isso foi só um primeiro momento de apresentação Agora já era, não precisa mais E aqui, para diminuir a temperatura do motor É que aqui esfria <risos> Esquenta Aí quando chega na parte verde ali na frente ó, Esfria de novo esfria. Entendi <risos> Mas você sabe que agora a gente vai vamos, vamos falar de, de Assunto bacana Essa mangueira aqui se o cara, por exemplo, na corrida lá, uh, pra gente colocar uma tampinha mais luxo pra segurar a temperatura e tal, é legal a tampa com 1.6, 1.8, 2.0 bar, certo? Porque a original dessa moto acho que é 1.1, um um, se eu não me engano. Então aí por isso que é dessa mangueira também, não é? O pessoal coloca essa mangueira siliconada de dupla camada, pode até, não sei se a câmera pega, ela tem outra cor por dentro. Acha? agora sim, padre. Mas tudo bem. Não, pega daí, dá Olha pra lá, ver. lá, pegou. Tá. tá. Então, essa dupla camada um mais a flash. lona... Olha lá. É isso. Garante uma resistência maior. Tá, então, essa mangueira é só para resistir pressão. Pra justamente tá? se a gente colocar uma... Mas pra ajudar no resfriamento, porque borracha... Porra, oh, rapaz. Não é um condutor térmico, é um isolante. É. <risos> então, é só pra... Ela segurar um pouco mais de pressão E não correr o risco de estourar Só isso Perfeito Obrigado, Bruno Você Falei. percebe que eles continuam fantásticos Você né? vê? Limpíssimo Você nota, não? <risos> é, aquela, aquela trabalhada que você deu ficou bom, né? Aquele dia lá? lá? É. Permanece limpinho E, ô, e essa pastilha sujou Você viu aqui? Ó, dá uma olhada, ó você viu aqui, ó, a cor que ficou? Tava, é, tava... de pastilha, né? Ó. Ô, padre, os caras querem quer fazer um Fala hein? Você vai ter que para pra definitivamente se apresentar, meus caras não aguentam mais não te conhecer. Vamos <risos> no então, pronto. Aí você se apresenta, pelo amor de Deus, meu. Vou ter que até falar meu nome? Vai, completo. Porque o pessoal chega aqui e fala, viu padre, qual é seu nome? Ó! <risos> oh, suavidade, hein? Joguinho. Acabou. Drill, instalado isso aqui. O que você quer fazer? Lixo, né? Tá bom. Não, beleza. Não tem mais é lixo. Então beleza. Padre, é isso. Obrigado pela moto. Olha que luxo que tá essa criança. Sensacional. Acabou? Tá Ó, horário, horário. Ó, horário, horário. Sexta-feira, 8h15 da noite. Padrão, né, padre? Certo, certo. Então tá bom. Me vê um pouquinho, né, filho? Boa. Ó, essa camiseta aqui, logo menos vai estar tá no site da moto sprint, hein? A gente fez diferente essa, hein? Ó, tem até um estico e trust. Ai! Aí sim, você gosta? Então tá bom. Filhos, importante, se vocês quiserem, corrente regina. A pastilha Potenza que eu estou colocando, que eu vou fazer esse feedback. Filtro Rifle, tal. Dá uma entrada no, no site da Mutec, tá aqui embaixo na descrição. Pede para o padre, ele faz o, a cotação aí, pede, chega aqui rapidão, traz sua moto e o padre conclui o serviço. Imediatamente. Na hora, é isso. E aliás, eu quero até agradecer a Mutec pela parceria, né? E ela veio junto. Do, dos vídeos que a gente tem feito aí, eu e o Padrelio, e agora a gente vai poder fazer vários testes aí, tem várias coisas que vão acontecer, que vai ser muito bacana pra mim e pra vocês também, pelo feedback, a gente vai fazer um, umas possibilidades aí. E é isso, então obrigado aí Mutec por acreditar no meu trabalho, acreditar em mim, então muito máximo, e vamos já pro primeiro, que é o teste da pastilha.